Estamos aqui com o Eric Esse aqui é o Eric Que acabou de cair na minha mão Esse aqui é o Eric Gente, olha o tanto que ele é lindo Ele é muito fofo ó Ele é um gracinha, não é um rato, gente É um hamster, é um hamster. Ele não morde, tem que pegar ele pelo rabinho Porque senão ele, foi. ele foge Olha o tanto que ele é lindo Eu não tenho medo, sabe? Põe ele aqui na minha blusa, velho Daqui pra cá pra ele subir Olha que coisa mais linda, Zenas. É Eric. O nome dele é Eric. Um bebê. Ele tinha uma esposinha, mas morreu. É? Olha, lindo. Fugiu. Olha, lindo ele, ó. Olha que galinha. Ele pula, viu, mãe? Põe lá dentro. Tchau. Olha, eu sou um susto, tá? <risos> <risos> Tchau. Tchau, Eric. Ele mudou a sua mão, né? Ô, fez cocô aqui.